Você está ouvindo o audiolivro O Prisma das Mil Faces, Uma obra de Eurípides Quil pelo Espírito Claudinei Capítulo 8 O Ninho das Cachoeiras Na manhã da partida, Bento conduzir os dois amigos ao local que lhes destinara para abrigo e moradia. Fizera isso pessoalmente porque pretendia resguardar a presença dos dois homens do conhecimento de todos no novo destino. O local escolhido era de difícil acesso, pois a ele se chegava após sair da via principal que cortava toda a propriedade, muito além da sede central. Nessa saída haviam três variantes da estrada, duas à direita e uma à esquerda. Sem conhecê-las, impossível alcançar-se o sítio desejado, pois somente léguas e léguas à frente obtinha-se alguma orientação. Depois de quatro horas de marcha, a condução puxada por quatro possantes cavalos chegou àquele espaço da propriedade de Bientu. Chamava-se o sítio Ninho das Cachoeiras, por ser de uma interessante formação geográfica em que um rio de médio caudal formava vários lagos antes de subdividir-se diante de dois obstáculos. Estes eram distantes mais ou menos 10 metros entre si, despencando as águas abruptamente de mais de 30 metros em três cachoeiras paralelas. As cachoeiras tinham quantidades diferentes de águas em queda, nas quais centenas de andorinhas mergulhavam nas brumas esvoaçantes e retornavam do mergulho eterno das águas, sãs e salvas, formando um quadro de inexcedível beleza e graça. Tal quadro era semelhante a um grande e esplêndido arranjo floral, enfeitado de pequenos arco-íris, que entrelaçavam-se as avezinhas de asas brilhantes. Do alto das cachoeiras, várias pedras menores, formando uma passarela natural, de uma a outra margem, possibilitavam um magnífico mirante que deixava avistar toda a vasta extensão daquele lugar. Pequenos vagos, refletindo também a luz do sol, o azul do céu e o alvor das nuvens constituíam-se num imenso girassol, cobrindo toda a extensão. Os homens estavam se instalando, descarregando os apetrechos a mais de uma hora, quando ouviram um bramido. Os cavalos não se assustaram, nem os três homens. Todos, homens e animais, sabiam quem era o autor daquele grito que parecia querer dizer. Também cheguei. Jussar, com um raio, foi ao encontro do elefante que não se sabe como viera vier a ter naquela área. Ninguém perdeu tempo em saber como isso acontecera. Pastor agarrou a poderosa tromba e beijou-a. O paquiderme, dócil, qual um gatinho carente de afagos, apertava seus olhinhos e roçava o poderoso apêndice natural no corpo do homem que lhe era tão fraternal e protetor. Ajeitadas as coisas, Bianto retornou, Célere, à sua residência. Informou a esposa para evitar inquirições que, atendendo ao seu pedido da véspera, desfachar os dois forasteiros, levando-os ele próprio para longe de onde haviam seguido em frente com rumo ignorado. Aquitou-se Marceline. Vientu, valendo-se de sua autoridade de marido e patrão, informou-a que oportunamente procuraria Padre Chevere. E a vida continuou. Cerca de duas semanas após, Bientôt sentiu saudades dos amigos. Nesse período, houvera providenciado provisões e meios de sobrevivência a eles através de um pacto realizado com Joaquim, o qual de dez em dez dias os visitaria, levando-lhes o necessário. Alimentos, roupas, ferramentas, sementes. Disse a Marceline que, no dia seguinte, antes da alvorada, iria afastar-se da sede central para inspecionar, juntamente com Joaquim, uma área recuada e que talvez só retornariam um tarde, no mínimo ao anoitecer. Deu as devidas ordens ao velho criado para preparar a condução. Determinou que preparasse cerca de duzentos ou trezentos quilos de cana da mais doce para ser levada justamente com bastantes repolhos, maçãs e cenouras. Que tal fosse feito em sigilo? Joaquim percebeu de pronto o destino dessa encomenda. Sorria matreiramente quando um ou outro serviçal tentava bisbilhotar para que era tudo aquilo, nada respondendo. Bentu teve uma crise de insônia nessa noite. Já a hora da partida, Joaquim impacientava-se pela não chegada do patrão, pois nunca houvera atrasos em horários por ele pré-determinados. Estava entre indeciso e temeroso em tomar alguma atitude quando viu assomar a porta principal da mansão o Sr. Bentu, em passos lentos e cansados, dirigindo-se para a carruagem. Joaquim, conhecedor de tudo sobre o percebeu de imediato que algo não ia bem com o patrão. Ia perguntar alguma coisa quando ambos foram surpreendidos pela presença, também no limiar da mansão, de Joane. A moça trazia à mão um pequeno volume, no qual estavam algumas peças de roupa, e poucos objetos de uso pessoal Tanto quanto o pai estava trôpega, quase cambaleante, Amparado imediatamente pelos dois homens, informou-lhes a queima-roupa Que seria a terceira passageira daquela viagem Disse ter passado a noite sem dormir Ouvindo intimamente conselhos para acompanhar o pai naquele deslocamento o inopino da notícia e do fato consumado, face à energia com que a filha o expusera, venceu quaisquer resistência de Bento, já que Joane era todo o seu tesouro, o bem mais caro, a quem nunca tivera negado desejo qualquer, mesmo alguns impróprios, como o daquele momento. Ademais, a determinação de Joane não permitia discussão. Sempre agia assim. Argumentou que tal viagem lhe faria bem, pois sua doença estava a exigir mudança de ares. A negativa que mentalmente Bientu esboçara, esvaiu-se no nascedouro. Ternamente, concordou. Partiram. O sol alcançou-os já em meio ao caminho. O pai, que nunca faltara com a verdade para com a filha... Explicou-lhe os fatos acontecidos relativamente a Jussar e Marcel, posicionando-a quanto à real situação dos dois amigos, esclarecendo também sobre o desaparecimento deles dias atrás e, desde então, hóspedes no Ninho das Cachoeiras, para onde estavam agora se dirigindo. Joane não se surpreendeu. Aceitou com naturalidade o fato de que, em determinadas condições, as almas conversam com os vivos. Contudo, armou-se, desde logo, de espírito crítico e senso investigador para conclusões mais corretas, caso tais fatos viessem a repetir-se em sua presença. Que a evidência falasse mais alto, pensou. Logo chegaram. Marcel e Jussar os receberam alegremente. Joane cumprimentou os dois homens, encarando-os singularmente, como que tentando comprovar seus dons e sua sinceridade. As provisões muito alegraram aos dois hóspedes. Mas a alegria deles perdeu muito em intensidade se comparada à ruidosa manifestação que o elefante fez ao receber, de presente, barras e mais barras de cana, da mais doce que havia por aquelas bandas. Com auxílio de sua providencial tromba, vários quilos de cana foram parar no estômago do grande animal. Depois, como sobremesa, repolhos, maçãs e cenouras. Em tácito agradecimento à sua moda, o elefante roçava a tromba em todos, sem exceção, deixando-os maravilhados com a sabedoria da natureza ao equipar tais animais com um membro capaz de arrancar grandes árvores, com raiz e tudo, levantar toras de madeira pesadíssimas, bem como tocar aos amigos com a leveza de um dedo infantil. O animal prodigalizava agradecimentos, provando que, como sempre, os presentes mais simples são sempre os mais bem recebidos. Joane dirigiu se ao pé das Três Cachoeiras e labanhou-se demoradamente. Dia muito pretendia retornar àquele local maravilhoso que tantas e tantas vezes lhe proporcionara bem-estar. O remanso, após as cachoeiras, como costuma acontecer na maioria dos casos, formava lago de pequena profundidade, águas límpidas, de grande poder energético, salutar. Tal remanso era considerado como curador e benéfico aos felizes usuários que dele pudessem usufruir. Só não era muito frequentado por ser distante e porque alcançá-lo só era possível a quem bem conhecesse o caminho. Também porque seu proprietário, o Sr. Bientu, não permitia acesso coletivo ao mesmo, senão a alguns poucos amigos. Algum tempo depois, Joane retornou à casa e trocou-se, aquecendo-se com roupas secas que trouxera consigo. Um pensamento vago passou-lhe pela cabeça. Que intuição lhe teria sido concedida para trazer mudas de roupa? Joaquim tratava dos animais, preparando-se para o retorno. Os dois hóspedes, felizes pela presença do patrão e amigo, mais isso do que aquilo, estavam nos preparativos do almoço quando Marcel da Sim foi acometido de súbitas convulsões como se estivesse derruído por cólicas incoercíveis. José sabia do que se tratava. Rápido, em tom educado, mas enérgico, pediu a Bientu e a filha para que assentassem em torno da mesa e se dessem as mãos. Conduziu Marcel à mesa, ajudando-o a sentar-se também. Sem entender bem o que se passava, mas impulsionada pelo comando de Jussar, Joane foi a primeira a obedecer, sendo seguida pelo pai e por Joaquim, que estava adentrando a casa. Jussar e Bientu ladearam Marcel, segurando-lhe os pulsos. Mãos dadas todos, em tom harmonioso e quase inaudível, Jussar iniciou uma oração dirigida a Santo Honório rogando ao santo proteção e perdão pelo que estavam fazendo, mas que, em primeiro lugar, obedeciam uma vontade do Senhor dos Céus que lhes trazia uma alma ali para conversar. Ao pedir perdão, inconscientemente dava a entender que isso se devia a um patrulhamento moral da época onde conversar com os mortos era considerado heresia. Tal pedido de perdão, como sempre, equilibrava o espírito de Jussar no julgamento da dicotomia entre erro e acerto que seu íntimo anunciava. A já costumeira prece a Santo Honório emoldorava a reunião de bênçãos com o que Jussar apaziguava muito seu interior. Paz, fruto da fé Acreditava Jussá que Santo Honório sempre, nessas situações embaraçosas, acomodava bem as coisas. Marcel ainda se contorcia. De repente, cessou todo o seu movimento e de desconforto. Foi em voz indiscutivelmente emocionada que disse — Joane, Joane, amor da minha vida — meu coração transborda de fogo só por estarmos próximos um do outro. A saudade me queima. Sei que tudo parecerá estranho, mas confie em mim. Nada tenho para lhe dar, só meu amor, mas ele é tudo. E, se não me enganam meus olhos, meu peito, meu sangue, e se o próprio Deus não me engana, sei que você também me ama. Joane estava lívida. Mal acreditava no que ouvia. Marcel continuou falando. Amor do meu amor, louvado seja o céu por permitir sua presença aqui comigo. Nada tema, só lhe darei amor daqui para toda a eternidade. Meu tesouro maior ganhei no último minuto de vida. Seu olhar... Marcel estava em prantos. A cena, por si só, foi forte demais. A carga vibratória da expressiva declaração de amor em muito se poderia comparar com as cachoeiras que, dali de onde estavam, eram ouvidas. A sinceridade e autenticidade da mensagem funcionaram com o imenso funil que absorveu as três cachoeiras e, na saída inferior, adentrou por completo no coração da moça, na forma de emoção. Elisian, estava certa, falava pela boca de Marcel. Joane estava enlevada e emocionada, quase ao descontrole. Estava à beira de desfalecer. Pela primeira vez na vida, nos seus quase vinte anos, pôs-se de joelhos. Projetou-se ante Marcel. Suas lágrimas eram abundantes, irrefreáveis, intermináveis. Depois de tanto tempo da morte de Elysian, ele ali estava, invisível, intangível, mas ali estava. Essa certeza era tudo. Foi num átimo, numa fração minúscula de tempo, que o espírito analítico e lúcido de Joane deu-lhe a certeza irremovível de que a morte não existe. Mistérios? Sim. A vida não se acaba no túmulo. Ajoelhada diante de Marcel da Sim, sabendo-o naquela hora a Joane balbuciou. — Elisian! Elise. De onde quer que você venha, abençoado seja Deus, Pai, que vem junto de você, porque minha vida já não é a mesma desde o dia em que você morreu. Eu amo você muito, vida minha. Num gesto terno, Marcel Elisian colocou sua destra sobre a cabeça da jovem, em delicadíssimo afago, lágrimas rolando o face abaixo. Joane, no limite da resistência, Disse, se Deus pudesse me presentear por uma segunda vez, eu gostaria de ir agora para onde você está. Mas diga-me, amado do meu coração, onde está? De onde vem? Como pode falar comigo? Mais e mais as lágrimas continuaram lavando aquela criatura espiritualmente, pois que em quase duas décadas de existência, enfeitar a sua aura apenas de orgulho e vaidade. Após breve pausa, em que só se ouviu o choro de Joane, volveu Marcelo Elise Joane, no tempo oportuno suas perguntas serão respondidas. Abençoado Deus e Nossa Mãe Santíssima, que hoje nos uniram para o resto do tempo, para a eternidade. Estremeceu Marcelo. Sentiram todos, sem que explicações fossem dadas por desnecessárias, que o espírito de Elisian que ali estivera, já não mais estava com eles. Joane foi amparada pelo pai, pois não tinha mais forças. Jussar novamente endereçou o humilde prece ao já familiar Santo Honório, agradecendo-lhe a bondade dos fatos ocorridos. Após se refazerem, almoçaram e, após o almoço, pai e filha, seguidos do velho criado, retornaram à sede central da fazenda. Os três mantiveram em segredo o acontecido no Ninho das Cachoeiras. Mais alguns dias transcorreram sem maiores novidades.